Um bot é uma equipa que não dá falta de companhia. Um bot é, portanto, a maneira dos criadores do jogo, a trick, mostrarem que não quer que o jogo morra porque o bot é criado para dar continuidade ao jogo e dar oportunidade aos novos utilizadores de não sofrer derrotas pesadas de não sofrer portanto logo aquele impacto negativo se jogar contra uma equipa real, mais capaz e mais forte.